Boa tarde a todos A gente vai começar agora o quarto ciclo debate Que é uma parceria entre a ciclocidade e a embaixada da Dinamarca no Brasil Eu sou Rafaela Asprino e esse Meu aqui é, é o Antônio Olinto. A gente vai apresentar esse ciclo debate Que tem como tema o cicloturismo um em, cada cinco cicloturistas, desculpa, um em cada cinco turistas que visitam a Dinamarca afirma que o ciclismo é um dos motivos para conhecer o país. A ampla rede de ciclovias permite que os viajantes atravessem fronteiras e consigam desbravar áreas nem, não muito conhecidas por quem viaja de carro, de trem ou de avião. Mas e no Brasil? É possível ir de norte a sul do país de bicicleta? Antes de começar, eu vou lembrar duas coisas para vocês. Vocês podem configurar o áudio para acompanhar a conversa em inglês ou em português. É só clicar na imagem do globo que fica no canto inferior da janela. E também pode mandar suas dúvidas e comentários para a gente, que a gente vai direcionar para os painelistas no final. Para abrir o debate, a gente vai convidar o diretor da Danish Cycling Tourism, Jesper Forsen. Força é historiador e jornalista de formação. Ele começou a sua carreira no cicloturismo em 2006, como guia de bicicleta para uma operadora de turismo alemã. Antes de se tornar diretor da Danish Cycling Tourism, ele trabalhou para a Federação de Ciclistas da Dinamarca e para uma agência regional de desenvolvimento do turismo. Seja bem-vindo, Jesper. Muito much. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que essa é uma das coisas positivas da epidemia de Covid. Eu posso me juntar a vocês num webinar a partir do, de outro país e estar presente no Brasil com vocês. Eu nunca visitei a América do Sul, nunca visitei o Brasil, não sei muito sobre o seu país mas vou falar um pouco sobre cicloturismo na Dinamarca. Eu sei mais sobre esse tópico, eu conheço bem esse tópico. Então, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Vamos, desde o início, espero que todos possam ver. Great. Ótimo. Danish Cycling, Tourism, the organization for... Danish Cycling Tourism, que é a minha a organização para a qual eu trabalho, foi fundada há sete anos. É uma associação de membros profissionais, porque inclui destinos turísticos, também empresas privadas como membros. São 32 membros. Somos um país pequeno, então 32 membros é um número significativo. Gostaríamos de ter mais, mas somos uma organização jovem e nosso propósito é desenvolver, coordenar e criar crescimento na área de cicloturismo na Dinamarca. Nós também somos o centro de coordenação Eurovelo desde 2016. Eu já vou falar sobre a rede Eurovelo, o que ela faz um pouco mais adiante na minha apresentação. Aqui estão alguns dos nossos membros. São basicamente uma combinação de municípios dinamarqueses, destinos dinamarqueses e empresas privadas. Eu fico mais ou menos aqui, né? no, ao nordeste do Brasil, muito distante. Somos um país muito pequeno. E o que podemos ver aqui no mapa... Menor. A intérprete pede desculpas, parece que estamos tendo um problema de conexão. Infelizmente, a intérprete não está recebendo o áudio. The a interpretação, a intérprete pede desculpas, estamos sem áudio. Uh, Yes, but, uh, we are not hearing you. Oh, The time. No. can you hear me? It's Jamil speaking. Uh, we couldn't understand uh, anything that you said because your internet is, is quite unstable it's like your sound it's uh like broken all the times so it's not like we can understand a single phrase uh would you like to try to go back from the beginning this is i i can hear you uh we cannot hear you very well can you check your internet to see if it's that okay uh, yeah but but my internet is is okay um and your. The connection to you is is yeah. great. Now we now we can hear you better. So can you start from the beginning again? Okay, I can okay, thanks let, a lot. please please let me know if it scratches. Okay? okay, we're gonna keep you informed. Thanks. Okay, great. Yeah sorry about the sound. Um perdão, probably... perdão pelos problemas. <laughs> Pode ser a distância entre Dinamarca e Brasil. Então, eu represento uma organização que foi fundada há sete anos, uma associação de membros profissionais, que inclui membros privados e públicos, e nosso propósito é desenvolver, coordenar e criar crescimento no, na área de cicloturismo na Dinamarca. Somos também Centro de Coordenação Eurovelo, que é uma rede europeia de rotas de longa distância. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui são alguns dos nossos membros, não vai fazer muito sentido para vocês, provavelmente. Então, vou passar rápido por esse slide. Então, aqui nós estamos, onde nós estamos situados em relação ao Brasil, ao nordeste do Brasil, bem distante, somos um país muito pequeno comparado com o Brasil, e temos uma rede de ciclovias excelente, como vocês podem ver no mapa, Menor, Temos aí as rotas de ciclismo no mapa menor. Vou falar sobre duas coisas. Dinamarca como um país do ciclismo. E vou entrar mais no, em, nos detalhes do cicloturismo na Dinamarca. Em termos de infraestrutura, temos sorte de ter uma excelente infraestrutura de ciclismo. Aqui nós temos dois exemplos, Copenhague. Com ciclovias bastante largas e rotas verdes que atravessam parques, etc. Também temos uma infraestrutura icônica. Aí, dois exemplos de ponte de ciclismo na Dinamarca que só são acessíveis por bicicleta. Também a sinalização para ciclistas, isso é muito importante num país do ciclismo. As pessoas precisam de informações para seus trajetos e não temos a sinalização apenas para carros. Também é muito importante essa combinação entre transporte público e bicicletas. É uma combinação excelente que permite percorrer distâncias maiores de bicicleta. Na capital, Copenhague, você pode transportar sua bicicleta gratuitamente nos trens, que é muito conveniente. Nós andamos de bicicleta ao longo de todo o ano, inclusive no inverno. A maioria dos ciclistas, na verdade, usa sua bicicleta Durante o ano todo, diminui um pouco essa atividade durante o inverno, é claro. Mas pensando em ciclismo em Copenhagen, esse slide basicamente mostra que a maioria dos trajetos em Copenhagen, que é a capital, é feita por bicicleta. Vemos que o carro vem em terceiro lugar depois da bicicleta e do transporte público. Mas o nosso desafio, quando examinamos o ciclismo na Dinamarca, é que a porcentagem de trajetos feitos de bicicleta vem se reduzindo. É uma situação que começou há 10 anos. Mesmo em um país bom para o ciclismo, como a Dinamarca, os carros vão ganhando... Essa, uma porcentagem cada vez maior dos trajetos. Isso é um grande desafio, especialmente entre crianças jovens na Dinamarca. Vemos esse declínio no uso da bicicleta. E também, permanece num nível bastante alto, mas é, algo, é uma tendência que precisamos uh, ter atenção. Falando sobre cicloturismo, alguma, algumas imagens dos últimos, dos, dos diferentes tipos de turistas, de cicloturista que nós temos. Então, temos aí o, o ciclista clássico de longa distância, até os mountain bikes e os ciclistas urbanos. E mesmo, embora a Dinamarca seja um país bastante plano, nós vemos Ciclistas de estradas que vão buscar as, algumas montanhas, as regiões um pouco mais montanhosas. Então, o que é positivo com relação ao, ao ciclo turista é que os números estão aumentando. Eu disse, foi dito no início que um em cada cinco turistas na Estamarca é considerado um ciclo turista. Então, qual é a definição? Tem a ver com a motivação. Se você, como turista... Se a sua motivação é o ciclismo ao visitar a Dinamarca, você é considerado um ciclo turista. E isso, bom, na verdade, são muitos uh, turistas que declaram que o ciclismo é uma motivação muito importante para visitar a Dinamarca. A maioria dos estrangeiros vem da Alemanha, que também é um país muito forte na área de ciclismo. E ficamos muito felizes de ver que esse é um negócio que está aumentando. E mais interessante ainda, os ciclistas tendem a gastar mais dinheiro do que turistas que não andam de bicicleta na Dinamarca. Então, temos aí um aumento nos gastos, nos, nos, nos gastos quando o turista está de bicicleta. Alguns dos benefícios do cicloturismo, nós temos... Hum, gastos maiores e mais distribuídos, ou seja, os cicloturistas gastam seu dinheiro em mercearias, em acomodações, em cafés, em restaurantes, outras atrações, etc. Então, eles realmente distribuem seus gastos em diferentes setores. E o cicloturismo é um turismo sustentável. A viagem de bicicleta é inteiramente sustentável e também, é uma combinação entre cicloturismo e a recriação. Essa combinação oferece muito para a população local. Ambos os aspectos com os, são cobertos pelos mesmos, com os mesmos métodos. Então, há, abaixo da linha, nós temos algumas outras vantagens. Há uma saúde pública melhor, que é uma questão muito importante na Dinamarca. Obrigada situação de saúde pública nem sempre é maravilhosa, mas um estilo de vida ativo é algo que contribui para melhorar a saúde pública. E uh, também cidades e áreas rurais mais agradáveis de se viver, então nós ocupamos menos espaço e são benefícios, traz, o ciclismo traz benefícios tanto para as cidades quanto para as áreas rurais. Mas a grande pergunta, também na área de turismo, qual o efeito da COVID-19? Quais novos tipos de turismo teremos após a crise da COVID? Vemos que a COVID acelerou algumas das tendências que já víamos no mercado anteriormente, tendências no sentido de um turismo mais ativo e mais sustentável. E essas tendências vêm se acelerando nos últimos dois anos. Esse é, essa é a rede Eurovelo. E no início da apresentação eu mencionei que consiste em 17, talvez 18, rotas cobrindo toda a Europa, norte, sul, leste e oeste. Às vezes, bastante longas, até 6, 7 mil quilômetros. Então, não é para uma semana ou duas semanas, leva bem mais tempo, mas é um projeto europeu imenso. Já é antigo, já tem alguns anos e espero que continue por muitos anos no futuro, porque... Estamos desenvolvendo os serviços e vários outros aspectos para o desenvolvimento do turismo, do cicloturismo. Aqui na Dinamarca nós temos várias rotas da rede Eurovelo, especialmente ao longo da costa, na região litorânea. Vai também para a Noruega, para a Suécia. Então, agora em mais detalhe, essa é uma ilha na Dinamarca. E a maior parte dos nossos cicloturistas, eles fazem um, viagens de um dia. Então estamos no processo de completar uma nova rede com maior densidade de rotas. aí ah, Então, você pode escolher a sua rota de junção a junção, em, em trocamentos. Talvez um, leve mais ou menos uns cinco, ou talvez até mesmo dez anos para completarmos toda essa rota no país inteiro. Aqui, algumas ideias com relação a como desenvolver o cicloturismo. Isso está muito ligado a se tornar um bom país para o ciclismo. Para, e isso é bom para todos, para as crianças, para os mais velhos. E também... Uma outra ideia seria converter turistas que já existem em cicloturistas. Como eu mencionei, aqui na Dinamarca, até eles consomem mais e gastam mais os cicloturistas. Também promover o ciclismo entre os habitantes locais e turistas. Então, poderíamos dizer que seria melhor, se puder, quando podemos, desenvolver bons, boas rotas para os turistas também. Mas não devemos deixar de lado os habitantes, os, quem mora, né, os residentes. Então, tem uma questão também... De todos se envolverem, as organizações, as empresas, as pessoas que cooperam e criarmos juntos. É um processo de cocriação. Esse é o tipo de desenvolvimento que é bem-vindo. Além de tudo, medir os esforços, saber e ter mensuração daquilo que fazemos, dos nossos esforços, porque isso é algo importante, por exemplo, para os políticos, para a política. E são importantes essas perguntas. Bom, essa é a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha melhorado o som depois que eu voltei. Bom, a gente agradece a sua participação. É, na segunda parte, realmente foi fluído o seu áudio, né? depois a gente compreender bastante. E aprender um pouquinho de como funcionam as coisas aí na Dinamarca, de como é a experiência de vocês, como que vocês estão fazendo as pessoas viver o cicloturismo por aí. E para trazer essa discussão para a nossa realidade do Brasil, eu e Olinto, a gente vai falar um pouco do que a gente viveu nesses 20 anos em que a gente se dedica à divulgação do cicloturismo. A gente é, trabalha maquiando roteiros para as pessoas viajarem de bicicleta e o Brasil também já tem algum, alguns outros roteiros pré-determinados. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e sobre a estrutura de apoio para o cicloturista aqui no Brasil. Eu queria agradecer o convite e fazer um comentário que eu acho bem é, assim, propício para esse momento. É, a primeira pessoa que eu vi viajando de bicicleta foi um descendente de dinamarquês. Ele foi como uma semente para, depois de alguns anos, eu começar a pensar em fazer uma volta ao mundo de bicicleta. E quando eu cheguei na Europa, quer dizer, eu fui direto para a Europa, e meu plano era viajar um ano pela Europa, depois que eu resolvi fazer a volta ao mundo. Foi na Europa que eu aprendi o que é cicloturismo. Então eu carrego muito desse estilo, desse jeito é, europeu de viajar. É para quem não sabe, o Olinto fez a primeira viagem dele em 1993. Que acabou durando até 1996. E aqui no Brasil não, não assim praticamente não existia essa palavra de cicloturismo, né? Poucas pessoas que tinham encontrado essa forma de viajar. E quando eu cheguei no Brasil, eu, é, assim meu sonho não era ser mais advogado, era divulgar essa forma de viajar no Brasil. E, na época, mais que nada, a gente não tinha, o, o que o Esper fala, né é, essa cultura. E para você divulgar uma ideia, uma cultura nova, a gente apostou tudo em escrever livros, que é a melhor forma de fazer isso. Escrevia a história dessa viagem e, logo depois, assim uma vez que as pessoas percebam isso, como elas fariam? A gente tem exatamente o oposto da Dinamarca, um país enorme, e, e sem uma cultura cicloturística e sem nenhum nenhum incentivo do Estado. Quando eu cheguei da volta ao mundo, era proibido viajar de bicicleta pelo Código de Trânsito. Mas logo depois, com o último Código de Trânsito Brasileiro, ele foi, a, a bicicleta entrou no Código, a gente participou de um projeto para apoiar essa lei, porque no Brasil, tem lei que pega e que, que não pega, é igual apelido. Então a gente teve um trabalho muito forte, isso foi para o Brasil e tudo mais. E logo após isso, a gente começou assim a aproveitar o que a gente tem. Então, o feitio do cicloturista brasileiro ele é muito mais aventureiro. Então, ao invés de fazer uma ciclovia totalmente planejada, a gente busca circuitos pouco utilizados pelos carros para fazer assim para fazer um guia de papel, o cara ler e seguir com uma planilha de enduro para seguir circuitos seguros no Brasil. É exatamente o que você falou. As pessoas têm um certo medo. Se você entregar para a segurança, elas vão praticar. Bom, nos últimos é, 15 anos, eu e a Rafaela, nós fizemos sim. Tem como você ir de norte a sul do Brasil com os nossos guias. São mais de 7 mil quilômetros. A gente desenvolveu é, praticamente sozinho, com o apoio das pessoas que compram nossos livros e esse tipo de coisa. Então, cada um de nossos guias, também como você falou, o cicloturista tem várias feições, tem vários estilos. Cada guia que a gente fez ele é para um, um estilo de viagem, um estilo de pessoa. E, e é assim que a gente desenvolveu. Claro que eu não estou nesse caminho sozinho. É, uma ideia não aparece em uma única cabeça, aparecem várias cabeças ao mesmo tempo, em todo lado do globo, na verdade. E outros cicloturistas começaram a trabalhar com empresas, principalmente no sul do Brasil, várias pessoas se organizaram, fizeram um pool entre cidades e desenvolveram pequenos, pequenos entre aspas, né? num universo de 7 mil quilômetros, circuitos de 300 quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros, e circuitos que mantêm-se em uma região. E é muito interessante esse último ponto que você colocou, de micro -circuitos para um dia. Um dos primeiros guias que eu fiz como eu não tinha certeza de como seria o subjeturista brasileiro, ele foi muito calcado nisso, para ele poder escolher, ele escolher, se ele ia viajar um dia, ou uma semana ou 15 dias. É, o Guia da Mantiqueira. O Guia né? da Mantiqueira, que a gente vai, assim, vai começar a falar mais dele no nosso, é, é, no nosso canal do YouTube. Então, mais ou menos, é assim que está no Brasil, que acontece no Brasil. Existem é, estados que têm uma visão mais organizada, e que tratam é, o ciclo turismo como ele é de verdade, como um negócio. Ele é um business, é uma forma de turismo sustentável que tem todas essas características. Pode ser na Dinamarca ou aqui. O sujeito ele gasta mais dinheiro, ele fica mais tempo viajando e ele, mais que nada, ele distribui melhor o dinheiro. Num país como o Brasil, que a distribuição de renda é o fundamental para ser feito, é, é uma forma maravilhosa. Nós fizemos um dia, um circuito, um dos mais consagrados do país. Ele está entre os mais. Tá? É, o circuito vale europeu e o circuito do caminho da fé. Esse do circuito do caminho da fé, ele passa por cidades que ninguém iria visitar. E como cerca de 10 mil pessoas, antes da pandemia, faziam isso por ano, isso é um volume de dinheiro para uma cidade pequenininha, fantástico. Muita gente deixou de ir para é, zonas mais urbanizadas, justamente pelas oportunidades que o cicloturismo deu. Então, é, a gente continua lutando dessa forma, né, de uma forma específica, né? E outros colegas nossos até eles vão contar a experiência daqui a pouco. É e assim, como estrutura, o Brasil, ele praticamente tirando esses roteiros que o, que foram feitos por pools de cidade, ele não tem, né? São pouquíssimos lugares que têm alguma estrutura para o cicloturista. A gente vê é, que alguns municípios estão tentando desenvolver isso, estão tentando implantar na mente do, dos empresários, né, dos donos de pousada, donos de hotéis, que eles têm que ter espaço para bicicleta e não só para o turista convencional, mas ainda é muito, é muito deficiente. Mas, por outro lado, como o Olímpio falou, eu acho que o Brasil ele é o lugar para a pessoa que quer viver o cicloturismo de aventura, né? Obviamente, não são todas as pessoas que vão fazer uma primeira viagem de aventura, mas acho que a gente está nesse caminho, né, de ter esses roteiros menores para as pessoas que querem começar, que querem é, ter uma primeira experiência e depois ter mais, assim, partir para esses outros roteiros e para criar o seu próprio roteiro e ter bastante liberdade, afinal de contas, que é o que ele espera numa uma viagem de bicicleta. É aqui, ó. É... Já fazer pergunta já? Tá. Bom, então agora a gente vai partir para ouvir as experiências dos dois viajantes que a gente trouxe aqui, que que já viajaram um pouco pelo Brasil e por outros lugares, né? Então o primeiro que a gente vai escutar é o Anderson. É, ele é cicloviajante, afroempreendedor articulador de projetos políticos, sociais e afrodiaspóricos. Já foi camelô, músico, produtor cultural e dono de barra. Largou tudo na pandemia para viajar de bicicleta pelo Brasil, conhecendo o país com os próprios olhos e descobrindo lugares incríveis dentro de si. Lopes também é membro da Executiva Nacional do Frente Favela Brasil. Seja bem-vindo, Anderson. É... Boa tarde a todo mundo. Eu começo agradecendo muito a cidade e a Embaixada da Dinamarca, porque minha história é muito doida, né? Há dois anos eu estava assistindo vídeos, é, vários, do, do Olímpia, da Rafaela, e de um monte de gente que viaja, que veio antes de mim. E eu ficava assistindo e sonhando com aquilo, é um sonho antigo meu ter feito essa viagem, né? E, e agora eu tô aqui com Rafael e com o Alinto, na mesma mesa. né? Então, só agradecer o convite do Ciclo Cidade e da Embaixada da Dinamarca. É, vou me apresentar um pouco e contar a minha história. né? Eu já fiz de tudo nessa vida e no intervalo entre esse tudo, cada mudança de atividade, eu tinha esse sonho de, de viajar de bicicleta, de ir embora, de seguir, conhecer o mundo. E, mas sempre vinha outro trabalho, e o sonho ficava adormecido e tal. E um, quando veio a pandemia, eu tinha um bar, e trabalhava 18 horas por dia, e estava naquela correria. Quando veio o um lockdown para tudo, eu fiquei em casa é, 24 horas por dia, o sonho martelando ali, ó não tinha mais como fugir, não tinha distrações. Então, isso é o momento. E também eu vi várias coisas em relação a a estabilidade que não existe. Né? Eu vi pessoas perdendo a vida, empresas fechando, tipo, não tem garantia de nada, eles quer saber, eu vou viajar. E foi assim que eu fiz. E muita gente ficou com medo, né? Amigos, familiares, porque era uma pandemia, mas eu optei por fazer uma viagem diferente, que era isolamento social. Eu não interagia com as pessoas. Eu estava me isolando no meio do mato, cachoeira, praias desertas. E foi muito bom, por um lado, foi maravilhoso, assim, os encontros comigo e, por outro lado, eu não conheci muita gente. Eu me conheci mais, sabe? Eu não conheci pessoas, eu conheci Anderson. Eu estava sempre sozinho, eu pedalava o dia inteiro, na verdade, de manhã, eu me despedia de onde eu estava, às vezes um camping ou, no sei lá, num lugar assim, me despedia de alguém e seguia pedalando o dia inteiro. Aí acenava para um ciclista ou outro e chegava, doutia para dormir e foram vários dias, assim. Então, é uma viagem diferente você viajar de bicicleta numa pandemia, né? E é muito interessante essa questão da, que o Olinto traz, da questão da estrutura né? para você viajar, porque é, nem todo mundo quer ser aventureiro, tá? Eu topo, o Olinto topa, muitas, mas tem gente que quer só se deslocar entre cidades e tal. E o aventureiro, ele topa tudo, ele tá querendo aventura, ele está preparado. Eu mesmo era autossuficiente. Eu tinha fogareiro, tinha comida, tinha. se eu precisasse parar em qualquer lugar, eu parava. Né? Mas nem todo mundo quer estar fazendo isso. Às vezes a pessoa quer se deslocar. E eu percebo o seguinte, eu fiz uns roteiros muito bons, com a estrada, com o um acostamento, com tudo isso, mas em alguns lugares a gente não tinha serviço. entendeu Então, se você não é autossuficiente, você vai ficar sem comer. Né? Tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu estava na divisa de, de, do estado de Sergipe com a Bahia, e é um trecho de muitas ladeiras e tal, e eu, mesmo andando com comida, sendo autossuficiente, eu não queria parar tanto para fazer comida e tal, Tava querendo pedalar mais. E eu não pesquisei sobre esse lugar, né, sobre essa estrada, e chegou um momento, depois que eu pedalei uns 20, 25 km, que um rapaz na moto, e eu perguntei a ele, né? Ele disse, só, onde é que tem algum lugar para comer aqui, para almoçar? Aí ele riu um pouco, disse, "Para comer? Não tem, não. Aí eu até brinquei, né? Disse, e onde é que eu vou comer? Aí ele me chamou e me deu um bolo. Um bolo de rolo. é Um bolo de rolo não, um bolo pé de moleque. Ele disse, leve, você vai precisar. E o bolo era grande, assim, era um pedaço grande de bolo. E eu levei. Mas aí eu comecei a ficar preocupado, por quê? Minha água ia acabar. Eu tinha um litro e meio de água só, e disse, rapaz... Se não tiver nada, tô frito. Então, eu vi uma última casa, assim, na, na rodovia. Aí, eu fui me aproximando, que umas crianças correndo. E essa história eu adoro, assim, porque me marcou muito, assim, durante a viagem. E quando eu fui me aproximando, as crianças ficaram com medo, perguntando o que é que eu queria. E eu levantei a garrafa, né? Mostrando que eu queria água. E eu passei 40 minutos com essas crianças. E, claro, elas de um lado da cerca e eu do outro, que estava na pandemia, eu estava meio distante. E elas estavam brincando felizes, sem celular, lá não pega celular, elas nem tinham, eu acho. E. não tinha celular, aí a gente conversou um bocado, sabe? E uma das coisas que ela que me marcou muito, ela perguntou meu nome, eu disse, ah, Anderson, ela, que nome lindo. E a gente vem daquele fluxo de 18 horas de trabalho por dia correndo, o nome de uma pessoa é só a identificação de uma pessoa, eu não via beleza no nome de ninguém. E ela viu, né? Eu disse, pô, que choque. Que diferente, né? Aí elas é, contaram a história dela, falaram de Deus, perguntaram se eu queria que elas cantassem. Você quer que a gente cante? Eu disse, não, não, por causa da hora. Se divertiram com fotos, eu tava tirando fotos dela, assim, elas não tira mais, fizeram mil poses, né? E o que eu trago com isso é que elas me ofereceram manga. Em um pé de manga lá com vários. Leve, a mesma coisa que o rapaz disse, o senhor vai precisar. Eu já fiquei com medo, né? Eu peguei a manga e levei. Né? E realmente eu precisei dessas mangas. Né? Porque nos 60 quilômetros depois, eu já tinha vindo de 25, 60 quilômetros de muita ladeira entre Sergipe e a Bahia, especificamente entre em Diaroba e a Praia do Conde, é, não tinha nada. Então, se você é rico, milionário, seu dinheiro ali não serve de nada. Porque o telefone não pega, você não tem onde comprar nada. E se você não tiver comida, sabe? E, e tem uma, uma questão que é muito doido, né? que quem me ajudou foram pessoas muito simples, muito humildes. Né? E teve uma hora que eu estava muito cansado, eu parava o carro e pedia carona, passava os caminhonetes grandes sabe? e ninguém parava. Né? E eu continuo, descansava e descansava e empurrava a bicicleta muito pesada. Teve uma hora que eu sentei no chão da rodovia, numa sombra, num acostamento, pedia carona, as pessoas não paravam nem para saber se eu estava passando mal, se eu tinha caído, nada. Você está só, exatamente só. Então, a gente não tem... É, eu estou fazendo isso porque é uma história que me marca, mas para falar que a gente não tem estrutura para quem não está querendo aventura, quem quer só se deslocar entre cidades, sabe? Você vai ter que sempre ser algo suficiente, porque, sabe? É, por exemplo, o, os guias do, do Olinto, boa parte deles são por caminhos não urbanos, que eu acho muito legal. Estava falando para ele, estava lendo da Saia do Espinhaço, que até de um amigo meu, ciclista de Recife, Lousada, ele me deu. E, e eu estou acompanhando, mas por que esses dias têm que ser assim? Porque a gente não tem política pública para ter esse estímulo, que as pessoas se desloquem de bicicleta para além do aventureiro, para além do nômade, sabe? Uma pessoa aleatória que quer ir de uma cidade para outra e se deslocar. A gente não tem estrutura para isso. Não tem estrutura, não tem educação de trânsito, são muitos os riscos que para a gente é melhor estar tá pelos caminhos paralelos, né? E durante a viagem eu evitei muitos grandes centros urbanos, porque a gente percebe muito uma diferença no comportamento dos, dos motoristas, né? E, na verdade eu comecei a evitar porque estava na pandemia e fora dos centros urbanos a gente não tinha tanta aglomeração. Já nas capitais era assustador, assim. Tanto é que eu passava 24 horas no capital. E À medida que você vai chegando nas capitais, o, os motoristas são muito mais agressivos do que... sabe? É tudo muito hostil, é tudo menos solidário. Essa pureza das crianças lá, ou do rapaz da moto. Isso é só um exemplo que aconteceu durante toda a viagem. As pessoas me paravam, toda com a solidariedade e tal. Quando você chega perto do, da, das capitais, você não vê mais isso, você vê bem menos. Sabe? Você é meio invisível, assim. Então, é, chega a ter um, um pouquinho de inveja assim, da Dinamarca, de ter todos esses roteiros, assim, porque senão fica só o, o, o aventureiro viajando. Né? E o cidadão, não falo cidadão comum, mas, sei lá, a pessoa não, não aventureira poder se deslocar também entre cidades. Né? Bom, Anderson, muito obrigada pela tua participação, por contar a tua experiência. É, agora a gente vai escutar a Aline. E como o que você gosta de dinheiro, que você falou, oh, muito bacana, bem isso mesmo. Ó, o valor das coisas. É, eu acho que o Brasil, ele, a experiência no Brasil, ele permite a gente viver isso aí, né? O quanto é. que, que o dinheiro não vale nada mesmo quando está numa situação como essa que a gente fica no psicoturismo, né? Você vive a necessidade e a solidariedade, uma coisa que você em é, assim, outros lugares, você só paga o hotel e pronto, você não aprende nada disso. É, Mas aí, é. como tudo, a gente sempre gosta de pensar que nada é 100% bom e nada é 100% ruim, né? É, essa falta de estrutura, ela traz essa outra experiência mais humana para gente, né? Mas vamos lá, agora a gente vai escutar a experiência da Aline. E, e só... Opa! Deixa eu só te interromper aqui, só para complementar, porque essas situações... Desculpa, Aline, bem rapidinho. Essas situações, elas me estimularam. Aí, ah, cada vez mais, por exemplo, eu evitava as praias muito badaladas, sabe? O lugar turístico, e sempre ao lado do lugar turístico, tem uma praia tão linda quanto, é mais barata financeiramente os custos de tudo, de hospedagem, de comida. E, sabe, você tem essas vivências com a comunidade local, ouvidas de pescadores, e é lindo, igual, às vezes a diferença é de 5 quilômetros, 3 quilômetros, entre uma praia e você entra uma rua antes, uma rua depois, você está num lugar maravilhoso. Então, eu me estimulei muito mais a ter esse tipo de viagem, a ter esse tipo de encontros, que, assim, era uma pandemia, foram poucos, poderiam ser mais. Né? Devo voltar a viagem agora em dezembro, fiz uma pausa, mas você fica mais estimulado a ter esse tipo de vivência, sabe? A partir disso. Vale. Então, agora sim, a gente vai chamar a Aline que a gente já teve o prazer de conversar um pouquinho, né, Aline? É, Aline Oz, ela é ciclista, cicloativista, entregadora e cicloviajante. Ela vive em São Paulo e já viajou pela Espanha, Bolívia, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Ela fundou o coletivo Senhoritas Currier, composto por mulheres e pessoas LGBTQIA+, que fazem entregas de bicicleta pela cidade de São Paulo. Além do projeto Selim Cultural, que propõe roteiros culturais realizáveis de bicicleta pelas cidades. É voluntária na oficina Mão na Roda, onde aprendeu sobre mecânica para ter autonomia enquanto pedala pelas cidades e estradas. Aline, você vive a bicicleta, seja muito bem-vinda e conta para gente um pouquinho aí da sua experiência. Bom, gente, boa tarde. É, boa tarde, Olinto, Rafaela, Jesper, Anderson, pessoal que está aí por trás dessa organização, Gabriel, Yuri, é, pessoal da Ciclocidade e da Embaixada da Dinamarca, muito obrigada pelo convite. É, eu estou falando daqui de São Paulo mesmo, da minha casa, é, bem é, é, a contragosto, porque queria estar pelas estradas, estar pelas cidades, pedalando, mas agora, com a coisa toda da, da pandemia, né? É, eu tive que suspender vários projetos é, envolvendo a bicicleta, envolvendo viagens, principalmente de bike, pra, só para contextualizar, em maio de 2020 eu ia dar a volta em Cuba, e aí foi a, a primeira viagem que eu tive que suspender, e, e aí eu tinha, né, num... Num, num outro um outro planejamento, tinha colocado lá que em 2023 eu queria fazer uma rota partindo da Dinamarca, chegando até a Suíça, é, porque eu já sabia das Eurovelos e, e tenho amigos ali na Suíça, e aí também foi suspenso, não só por conta é, da pandemia, mas agora também por uma questão é, financeira, econômica, é, que a gente vê o, o quanto que está a essa, essa cotação do euro a situação do, econômica no Brasil também com, é, complicando mais ainda esses planos mas é, só para eu fazer uma breve apresentação aqui vou compartilhar com vocês a minha tela vocês veem? tudo certo? dá um ok que a gente segue Uh, bom, para contextualizar, vou só colocar para vocês aqui, então, essa sou eu, com a minha primeira bicicleta, né, um triciclinho ali, eu com dois para três anos de idade, já fazendo entregas de crianças e outras coisas que eu levava na minha bicicletinha, mas é, eu acho que eu desde criança eu sempre escolhi a bicicleta como meu veículo, de, de, de locomoção Nunca gostei muito de carro Aos 10 anos de idade a minha família sofre um acidente Bem grave de, de Com um veículo, né? E estava toda a família dentro do carro Então isso me deixou mais ainda distante é, Dos veículos automotores E me aproximou talvez um tanto mais Da bicicleta Só que com 24 anos eu volto a morar em São Paulo E, e aí eu fiquei um bom tempo Né? achando que São Paulo não era uma cidade que, que era amigável, ciclo amigável, né? se a gente for pensar assim. Até que eu descobri que era possível é, pedalar em grupo com pessoas que já faziam algumas viagens ou então que pedalavam só na cidade. E isso aconteceu em 2011, então é um, futuro, um passado muito recente, né? não é, não faz 10 é, faz anos apenas essa história, e eu comecei a pedalar com essa galera, primeiro com o pessoal do Sesc, que já é um, um, tipo, é um, um serviço né, que, que estimula a prática de esporte nas cidades, e, e depois eu descobri o pessoal do cicloativismo, do cicloturismo, e fui me envolvendo cada vez mais com eles. Então eu cheguei a fazer pedal com mais de 40 pessoas em grupo, é, primeiro com o Sesc ali, levando a gente até um ponto de ônibus e depois chegava nessa cidade onde a coisa era mais tranquila e a gente pegava trechos curtos de estrada, porque era um pouco mais tranquilo, não tinha trânsito intenso. Aquela ideia de pegar e sair de, de São Paulo pedalando é, pela Castelo Branco ou pelo, por uma, uma, uma rodovia com, com trânsito intenso, isso não era muito... É, legal, e a gente terminava fazendo isso, né essa, essa junção de uma parte de ônibus e outra parte pedalando. E aí essa foto que eu trago para vocês é de quando eu fiz a primeira vez a Rota Márcia Prado, e eu me apaixonei é, quando eu descobri que era possível né sair de São Paulo e fazer tudo pedalando até o litoral, que é uma prática muito comum em vários outros países, mas aqui em São Paulo até hoje a gente tem essa discussão muito grande, né, de como fazer efetivamente a Rota Márcia Prado acontecer. Então, a gente tem é, disputas aí de, de, do poder público, né, que tem horas que fala que vai, tem horas que fala que não vai implementar, é, o pessoal do cicloturismo e do ciclativismo também, que ficam um o tempo todo ali cobrando, né, para ver se isso é possível, mas o que eu acho que é, é mais importante frisar é o quanto de oportunidade, principalmente né, de negócios, que as prefeituras estão perdendo com esse cabo de guerra, né, de fazer com que as pessoas não possam é, circular em uma rodovia fazer um trajeto de São Paulo até é, Santos, por exemplo, que são 70, 80 quilômetros, né, e que isso é possível ser feito por, por ciclistas. Ah, bom, depois que eu fui pedalar em grupo, eu descobri com essas pessoas também é, Que era possível né, fazer rotas por, outras, é, por outros caminhos Que não necessariamente em São Paulo, né, mas que era possível Sair de uma cidade e chegar até o litoral, sair de uma cidade e chegar até a montanha E aí eu fui aprendendo a traçar as minhas próprias rotas é, A colocar no mapa mesmo por onde eu ia passar Uh, e poder pensar né quais eram as condições das estradas que eu ia encontrar. Então eu meio que é, a, a minha maneira eu, eu vejo que o Olinto e a Rafaela fazem, fazem guias mesmo com é, informações importantíssimas né para quem quer fazer esse é, mas eu a minha maneira fui fazendo as minhas próprias rotas porque eu não tinha muito essa vontade de fazer uma rota já traçada por alguém. E aí isso tudo fazia com que eu tivesse que investigar. Né? Enquanto mulher, principalmente pensando que eu queria viajar muitas vezes sozinha, porque eu não conseguia combinar férias com alguém, quando tinha namorado não tinha dinheiro para fazer as viagens juntos, e aí quando não tinha namorado eu virava e falava assim, ah, então eu vou meter o louco mesmo e vou sair pelo mundão descobrindo por onde que eu vou passar. Mas aí essas pessoas que me ensinavam, né, elas viravam para mim e falavam assim, vê antes, né? compra um GPS, é, paga um... um, um um aplicativo, um site para você poder fazer essas rotas, né? Uh, e aí essa é aí tem um exemplo do mapa que eu fiz pela Espanha, uma rota que eu fiz pela Espanha, que é um pouco mais de 950 quilômetros, eu levei 20 dias para fazer, porque eu ia parando em, em vários trechos, né? várias, várias partes, porque tinha ali é, roteiro de, de esporte radical, é, roteiros de, de parques nacionais e tudo mais, que eu queria apreciar também, então eu terminei fazendo... É, quilometragens às vezes até curtas, né, 80, 90 quilômetros por dia, mas para poder aproveitar, porque também era a minha primeira vez na Europa. E é, também pude experimentar ali a, como que era a diferença né? entre a, o trânsito numa estrada, porque ali você não pode pegar as autobans, né? você tem que sempre pedalar por estradas menores, mas mesmo quando eu pedalava por estradas menores que demorava para passar carro, é, eu via que com, como que os motoristas eles eram cuidadosos e aí conversando com a população local eles falavam a gente cuida porque aqui a legislação é muito severa eu acho que está tendo instabilidade vocês estão me vendo ouvindo tá ok tá ok beleza que deu uma mensagem aqui e aí eu fiquei pensando nisso né falando assim poxa como é que eu vou pedalar sozinha no meu país que, as, que, que eu sei que a, que a, a legislação ela não é, é atenciosa pra, nesse sentido, né, de, de, de orientar, primeiro, né, de formar bons condutores e também de punir aqueles que, cons, é, que, que cometem é, infrações no trânsito. E, mas, mesmo assim, eu virei e falei assim, eu não posso deixar de fazer porque eu quero conhecer também o meu país. Eu não quero só ser uma pessoa que vira e fica viajando por vários lugares do mundo e não conhece o próprio país. Então, eu fiz alguns trechos no Nordeste, inventei de fazer esse, essa rota que eu vou fazendo a cada férias que eu tiro, né de começar pelo litoral ali sul do, da Bahia, né, que é esse mapa do lado direito, né e aí fui até Salvador. E aí, depois, outros trechos eu vou, vou desenvolvendo também, sempre com essa mesma premissa né de traçar as rotas, observar por onde que eu tô passando, usar aplicativo, colocar essas rotas, criar uma rede também de apoio para eu me sentir segura pedalando sozinha, né? Uh, e fazendo isso é, por todo o Nordeste. Então, eu já fiz esse trecho aí que vai do sul da Bahia até Salvador, que dá um pouco mais de, acho que 400 km ou 500 km, e um outro trecho que a gente vai ver logo mais adiante, uma das fotos é essa daí, da divisa do Pernambuco e da Paraíba. Se vocês forem olhar aí, tem cinco bicicletas, um barqueiro e cinco mulheres do outro lado da foto. É, a gente fez, antes da gente sair com esse barco aí na divisa do Pernambuco para Paraíba, a gente fez o barqueiro garantir que a gente não ia afundar ali nesse rio. E ele garantiu, ele falou: Não, vai, vai sim, sem problema. Ah, então, é, e esse, esse trecho a gente fez de Olinda no Pernambuco até Natal, é, no Rio Grande do Norte, em cinco mulheres. né A mais nova é, tinha 13 anos e eu era mais velha ali com, acho que, 39, 40 anos que eu estava na época que eu fiz. Uh, e aí a gente foi descobrindo também essa questão da intermodalidade, né que quando você viaja de bicicleta, você também experimenta isso, né? E que é, muitas vezes a gente chegava em alguns trechos que a gente foi abandonada pelo barqueiro, que o barqueiro falou assim: "Não, não, eu vou aparecer aí 5 horas da manhã para pegar vocês, porque no Nordeste o sol pega forte cedo, né? E aí a gente falava: "Não, vamos sair para pedalar 5 horas da manhã, que já tem sol, já vai estar claro" e a gente pedala até meio-dia, né? E, e aí o barqueiro não aparecia, né? Por quê? Porque ele não entende o que que é a, a, a questão do, do cicloturista, né? Ele não entende que essas pessoas, elas têm muitas vezes um prazo para cumprir. No caso, a gente estava ali cumprindo duas semanas de férias, 20 dias de férias, e a gente queria chegar e não podia faltar o barqueiro, né? e aí quando você não tem essa estrutura, quando você não tem essa conscientização, acontecem esses imprevistos, mas a gente conseguiu fazer o percurso mesmo pedalando, sem problemas. Ou como aconteceu na Argentina, que foi uma viagem que eu decidi fazer, que eu não ia levar a minha bicicleta, e aí quando eu cheguei na Argentina, eu falei, nossa, essa cidade ela é feita, né? em Buenos Aires, eu falei, isso aqui é feito para pedalar, e aí eu não tinha levado a bicicleta e eu consegui uma bicicleta emprestada com uma rede de amigos, tinha uma pessoa que morava lá em Buenos Aires e me emprestou a bicicleta. Então eu terminei ficando ali é, uma semana é, em Buenos Aires, pedalando por vários caminhos que eles têm, as ciclovias e atravessando para o Uruguai também, fazendo uma intermodalidade com a barca que você vai para o Uruguai e pedalando um tantinho ali é, por um dia no Uruguai. Isso também aconteceu comigo quando eu decidi fazer na Espanha é, de pedalar também e, e, e usar o trem com muita facilidade, né? Tem algumas restrições, então você não pode pegar o trem é, que é o, o trem mais rápido lá, que agora eu vou esquecer o nome. Uh, você tem que pegar um trem específico, mas é possível você fazer essa intermodalidade. Inclusive, você encontra várias pessoas cruzando. É, o país dessa forma. Leva a bicicleta, leva os alforjes e pega o trem em determinados trechos. Uh, na Espanha, é, que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, né, e aí experimentar essa questão, um, de ser uma mulher pedalando sozinha, dois, de ser uma mulher negra pedalando sozinha. Uh, a gente é muito é, acostumado a ouvir o quanto que tem de homens né, fazendo esse tipo de, de atividade, né, de sair pelo mundo de bicicleta, mas a gente escuta muito pouco sobre iniciativas realizadas por mulheres, por conta de violência de gênero ah, acima do, de, das outras violências que a gente sabe que a gente tem no Brasil e no mundo mesmo, eu não vou mentir para vocês, que eu passei por uma situação que acho que aqui no Brasil eu nunca passei de ser abordada é, e me senti em perigo na Espanha, né? de, de, de uma pessoa que virou para mim e eu, quando eu percebi, estava é, tendo ali uma movimentação muito é, estranha ao meu redor e eu percebi que eu estava em risco. E aí eu consegui dar um despiste e sair dessa situação. Ah, então, a violência de gênero para as mulheres, ela é uma coisa que é um impeditivo ah, para que a gente saia pelo mundo para pedalar. E aí eu trouxe como exemplo esse esse espaço aí essa, esse mosteiro né de Uclê que fica ali uh, na região se não me engano já mais perto já saindo de da região de Madrid uh, e que tem um caminho que é o caminho de Santiago de Uclê que foi uma das rotas que eu descobri assim sabe quando eu estava aprendendo a desenhar os os roteiros que eu queria fazer e aí eu vi o símbolozinho de Santiago e falei, ué, o que, que é isso? Numa hora que eu estava dando zoom nos mapas, quando eu estava ali traçando, e aí eu vi que existia essa história do caminho de Santiago de Uclê, que converge em alguns momentos com o caminho de Santiago de Compostela e vai chegar aí nesse mosteiro de Uclê. E quando eu cheguei no mosteiro de Uclê, a mulher que guardava o mosteiro, que, que é um espaço é, turístico, ela olhou para mim e falou assim: onde você está indo sozinha com essa bicicleta? Onde estão os homens? Onde estão as outras pessoas que vieram com você? E aí eu virei para ela e falei assim: não, só tem eu aqui mesmo, não tem mais ninguém. E ela virou para mim e ela falou assim: você está vindo da onde? Eu falei isso é uma pergunta difícil porque eu sou brasileira, mas eu saí de Madrid, eu comecei a pedalar em Madrid e aqui eu tô, acho que eu estava no terceiro dia de viagem. E essa mulher, ela quis me convencer a ficar ali no, no mosteiro gratuitamente, mas eu já tinha traçado uma, um, um, um diário ali, né, uma, uma rota que não permitia que eu ficasse um dia a mais ali no mosteiro, mas até hoje eu fico pensando né, que eu deveria ter burlado a minha, o, meu, o meu roteiro e ter ficado, ter experimentado. Mas essa pergunta né, de onde eu vou sozinha com essa bicicleta, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso de namorados meus, eu ouvi isso de muitas pessoas, e eu sigo dizendo que eu vou onde eu quiser, entendeu? Eu com a minha bicicleta, depois que eu fiz a primeira viagem sozinha, um portal se abriu e eu sigo fazendo. Mas ainda assim eu compreendo que é muito difícil, porque é, hoje em dia a gente vê... No mundo, muitos homens fazendo isso, mas é, em qualquer pesquisa na internet, né? E eu descobri um site pontual que listou a quantidade de mulheres é, fazendo cicloviagens sozinhas ao redor do mundo. E eles não chegam a 50 mulheres, 50 nomes, né? A gente tem um sem fim de homens, mas mulheres a gente tem um número muito reduzido, exatamente por conta da. da dessa questão do gênero. E aí é, eu fico sempre pensando nessa minha amiga que levou a filha aos 13 anos a fazer essa travessia de, de Olinda, né, de Recife, até, até Natal, uh, que eu falei o que, que eu estava fazendo aos 13 anos de idade. E também lembro dessa imagem, é, que era o pai, a mãe e três filhas ciclo viajando ali na região do Mediterrâneo, é, cada uma levando a sua bagagem, é, todas elas ali super é, bem orientadas, né? E eu fico com essa pergunta, né? O que, que a gente está ensinando para as nossas filhas e como que a gente está estimulando outras mulheres que têm vontade de viajar? Como que a gente faz com que elas é, pensem em, em realmente concretizar essa vontade, né? A gente vê na fala do Anderson que o Anderson fala, ah, poxa, quando eu deixei de fazer, quando eu eu deixei as minhas coisas, é, nunca a gente pensa que um homem vai ouvir da família dele algo como a, a Juli Rata ouviu quando ela falou para a família que ela ia sair para fazer uma viagem do Alasca até a Terra do Fogo, na Patagônia, né? que ela ouviu simplesmente do pai, olha, não conte mais comigo para nada, você deixou de ser a minha filha. Né? Hoje em dia essa situação já foi revertida, porque a Júlia é super bem sucedida nessa nessa travessia que ela está fazendo, mas ela fala que isso marcou demais ela, né? e isso também me marcou muito quando eu cheguei para minha mãe e falei que eu ia viajar sozinha de bicicleta, e ela, quando eu voltei de viagem, ela chorou e ela falou assim, eu não tinha entendido que você ia pegar a estrada, por que que você fez isso? Né? por que, que você não me falou que você não tinha dinheiro? E eu tinha dinheiro, porque eu tinha me planejado para fazer isso financeiramente, e ela achou que eu tinha ido fazer isso como uma forma assim, sabe? Tipo, ah, eu vou virar andarilha, né? eu, eu larguei de acreditar no mundo e resolvi fazer isso. E não é isso que a gente entende, né? A gente entende que a falta realmente de estímulos né? e de é, condições seguras, né? e de uma, de uma estrutura segura, que dê suporte para essas pessoas, principalmente para as mulheres que querem começar a fazer viagens. né? Também, aí pensando nessa questão de, de, de suporte, né? a gente pode pensar em o que, que os países estão fazendo para poder estimular as pessoas a viajarem. Então, ali na região também do, do Mediterrâneo, a gente tem uma estrutura muito grande de via verde, e eu fico pensando isso aqui numa região como o Nordeste, ali, essa, essa rota que eu fiz de Recife até, até Natal, que ela tem todas as características necessárias para ser implantada uma Via Verde, e que não é feito exatamente por falta de conhecimento, por falta de estímulo do, do poder público, por falta de cobrança também da sociedade civil. Né? Uh, e a gente pode ver também uma uma manifestação ali do, da Prefeitura de Valência, que em 2017 é, fez o Bicifest Valência, colocando que eles tinham a intenção de se tornar a capital do Mediterrâneo da bicicleta. Né? E eu fico pensando aqui em, se a gente tem é, é, cidades no litoral que teriam interesse em se promover dessa forma. Eu imagino que sim, eu tenho certeza que sim. Né? Bom... É, aqui tem alguns exemplos né, de, de viagens que eu fiz só em grupos de, de mulheres. Ah, do lado direito, a gente foi a, essa rota aí de 2018, de Olinda até de Recife, até Natal, uma parada em Tambaba. Ah, e aí estamos todas nós, as cinco mulheres que foram. A pequenininha é a de, de, de blusa laranja, a mãe é essa de blusa azul, Areli e Ariê. E aí estava também a Poline, que agora mora em Portugal, e a Nathalie, que mora aqui em São Paulo ainda. E aqui em 2019, a gente fez, ainda com algumas dessas mesmas meninas, a gente fez uma viagem de Iguape até Cananeia, que é uma rota para ser feita de bicicleta mesmo, porque você tem ali em Ilha comprida uma pista que parece uma pista de aeroporto e é maravilhosa, são 80 quilômetros, é uma rota que você pode fazer em um dia ou você pode quebrar ela e fazer em dois dias e você enfrentar várias coisas, sabe, que você enfrenta no dia a dia pedalando como travessia de rio, é, é, é, areia né que está ali às vezes mais fofa ou mesmo chuva e contravento ou mesmo a maré subindo, de você fazer treinos mesmo, né? de você aprender qual que é a sua é, capacidade de pedalar, uh, super seguras, e também essa questão de você virar e falar assim, não, eu estou me preparando para outras viagens, né? não simplesmente pensar e falar assim, ah já vou começar do mais difícil. Não, começa do mais simples, né? começa do mais fácil, que, que também você vai viver várias experiências bacanas e vai também estar tá estimulando essas prefeituras começarem a olhar para esse potencial. Eu acho que é isso, divulgar bastante, falar para as pessoas que você está fazendo e fazer com que mais pessoas façam essas obras. Né? É, depois de todas essas experiências, eu falei assim, bom, e agora o que, que me, me falta né? fazer? Aí eu virei e falei assim, bom, agora eu quero começar a ter experiências autônomas né? porque antes eu sempre viajava pra, pra parando em hostel hotel para me sentir protegida, para me sentir segura. E aí eu virei e falei assim, não, eu quero começar a viajar acampando é, com barraca ou com rede. Fiz a viagem com, com barraca no começo, percebi que eu não gostava e depois fui fazer essa foi essa viagem para Bolívia. A gente estava com barraca, mas como fazia um frio muito grande, mesmo com a gente com todos os equipamentos é, necessários para o frio, que estava fazendo ali de menos 10 à noite, na região do Yuni e na Bolívia, é, a gente conseguia lugar para se abrigar. Então, ali tem as casas de adobe que você passa muito bem, à noite, quentinho. E aí a gente falou assim, não, tudo bem, não vamos precisar usar barraca, vamos dormir dentro das casinhas, que é melhor. Uh, aqui é só para vocês terem uma ideia, né que é, é uma região que tem muito pouco trânsito de veículos, né? é uma região muito rural de plantação de quinoa na, na Bolívia, então passam, e de, de pessoas muito pobres também, então você vê raramente ali, é, para essa região, você vê veículos de, de grande porte passando, ah, mas ah, com o governo do Evo Morales, eles implementaram toda essa essa pavimentação das estradas para aquela região, para incentivar, porque eles viram o poten potencial que tinha de pessoas que queriam conhecer a região de bicicleta. E aí, a, do lado esquerdo, tem uma das fotos é, que eu acho que é mais interessante, porque as pessoas falam, como que pedala no deserto de sal, é, se não tem estrada? E aí você vê aqui a marca né dos, das rodas dos, dos caminhões, dos ônibus que passam ali, Uh, para você se orientar, ou então mesmo com GPS você também vê ali que eles traçam é, como se fosse uma estrada, é uma estrada invisível, uh, é tranquilo de você pedalar ao longo do dia, porque muitas pessoas estão fazendo isso de bicicleta, muitas não, mas uma quantidade até considerável, a gente chegou na ilha, que fica no meio do salar, na ilha Incauassi, uh, e tinham pelo menos mais outros é, três grupos de ciclistas, com duplas ou trios, uh, e depois é, eles orientaram a gente que a gente não andasse, não fizesse isso à noite, porque aí a noite é mais arriscado. Né? E aí à noite tem muita gente que sai com os veículos mesmo, que querem cruzar o salar em alta velocidade e tudo mais, aí fica um pouco mais arriscado, mas ainda assim é um lugar muito é interessante desconhecer de bicicleta. E aqui, para finalizar, um pouco de como que eu hoje viajo em, em, é, de forma autônoma, levando rede, acampando com rede, que para mim se tornou a, a forma mais confortável mesmo, e mais leve e também segura. Aqui são duas experiências que eu tive no Brasil, uma em Pomerode, que a gente acampava em praças mesmo, é, a gente estava fazendo o roteiro do Vale Europeu, e acampando em praças, porque a gente sabe que ali estava é, eu e uma amiga, e a gente confiou muito, assim, sabe, tipo que nada é, nos iria acontecer. E essa experiência na Bahia, que eu ia acampar na praça, e, e um casal me ofereceu para eu ficar no quintal da casa deles. Então, também, eu com a minha redinha, deu super certo. Bom, Aline, a gente podia ficar é te isso. ouvindo aqui ó, até o final da tarde, é. mas a gente já estourou mais de cinco minutos aqui o tempo... É, Nada, desculpa te interromper também, assim, não, mas acho que você já estava no, no final. Terminei, e, finalmente. E, e acontece que chegou algumas perguntas para gente e uma delas, na verdade, você já respondeu na sua fala, né? É, então, eu gostaria de deixar... A gente só vai deixar um minuto para cada um falar é, sobre ideias para que o cicloturismo é, possa se desenvolver mais aqui no Brasil, né? Como o Brasil pode, de certa forma ter mais estrutura, o que está que faltando para o Brasil para ele ter mais estrutura para o desenvolvimento do cicloturismo, já que, como o Anderson falou, é, nem todo mundo vai ter esse espírito aventureiro como a Aline, como ele, de sair pedalando por uma rota que ele mesmo criou e tudo mais. Então, é, começando pelo Jesper, como ele entende, alguma dica? Falar fala em um minuto para a gente alguma coisa que ele possa dar de dicas para a gente desenvolver mais o cicloturismo aqui no Brasil, e depois o Anderson e a Aline encerram. Yesper, por favor. Yes, thank you. Um... Obrigado. A Boa pergunta. Eu, eu não tenho tanta familiaridade com as condições no Brasil, mas pelo que a Aline estava mencionando... Poderia-se começar com, esses, com essas viagens em grupo, porque isso também traz mais segurança e é mais fácil planejar também. É mais fácil encontrar as estradas mais seguras e a infraestrutura também. Essa seria... Um, a parte da infraestrutura é uma questão de longo prazo, mas... Você pode reivindicar as estradas quando você vai em grupo. Até mesmo com crianças é possível fazer isso. Claro que precisamos de infraestruturas bastante seguras, mas você tem a segurança, digamos assim, associada a, ao grupo, a se estar juntos. E é muito interessante, foi muito interessante ouvir vocês, e a forma como tem levado adiante essa agenda. A, a, a página de vocês é, é ótima, e... É muito interessante ver a comunidade demandando uma infraestrutura melhor para a, o ciclismo, a, a segurança para as mulheres. É uma voz bastante forte. E é, é muito bom ver esses pedidos vindo da sociedade, para os políticos, reivindicando essa segurança nas estradas. E nós já sabemos que o cicloturismo traz muitas oportunidades, especialmente no Brasil como vocês, vocês como o de vocês, vocês têm praias maravilhosas, montanhas, paisagens maravilhosas para o turismo, mesmo para aqueles mais aventureiros, e também para aqueles que quer, gostam de sair e fazer passeios durante o dia. E, além disso, incentivar esse movimento nas pequenas cidades, que não recebem tantos turistas. Então, os ciclistas têm, é, têm essa facilidade, então visitam esses lugares. Eu acho que visto de uma perspectiva bastante distante, né? Eu acho que vocês estão seguindo num bom caminho. Mas o importante é demandar e pressionar os políticos. política, como a Aline já falou, né? Da, da vontade política, apesar da vontade popular que tem aqui, tem uh, pessoas como a Aline, que é ativista forte, né? Tá envolvida nesse movimento, sabe que não é falta da vontade do povo e né? a demanda de pessoas querendo viajar é grande. A gente vive só da venda de bias e turismo, tem muita gente querendo viajar. Ela, ela é real, não tem estatística disso, mas ela é real. Mas Anderson, Bom, não é. agora é o Anderson, Anderson. Agora Conta para a tua pra vez. gente. Manda ver. Tem um em minuto. Um minuto. É, lá, então. um minuto lá aquele minuto é esticado, né? É, como que você vê? É, para desenvolver o esculturismo no Brasil, né? O é, que você tem aí na sua mente que você diria para a gente? É, pegando o gancho que a Aline falou sobre a cidade lá do BiciFest lá no Mediterrâneo, é, cidades que têm interesse em se promover dessa forma. Tem uma notícia recente que tá para sair uma ciclovia de Salvador até Aracaju, tomara que saia, pelo menos anunciaram isso, e com ela que venha toda a estrutura, e não só a parte de, de asfalto e tal, mas segurança, comércio e tal. Porque para desenvolver o ciclo turístico, além dessa questão nossa, né, é, que começa com a publicação de livros de vocês e tudo isso, dessa questão cultural, a gente vender essa ideia e tal e implementar essa cultura, a gente precisa de projeto de cidade. Não adianta só ser uma questão da Secretaria de Mobilidade Urbana. Tem que envolver a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico. Tem que ser um projeto de cidade. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, em Pernambuco, a gente teve o um Pacto pela Vida. E o Pacto pela Vida, que era um projeto de segurança pública para conter os níveis de... de de violência, ele envolvia várias secretarias. Secretaria da Cultura, quando eles iam pensar, por exemplo, um festival do governo do Estado, por exemplo, ele sentava com pacto pela Vida, até o nível da programação, que tipo de programação traz mais violência, era tudo integrado com várias secretarias. Desenvolver o cicloturismo não é sobre sobre Secretaria de, de Transportes ou de Mobilidade Urbana, mas é como um todo. As mulheres precisam ter segurança para viajar, sabe? É, sei lá, igualdade racial, desenvolvimento econômico, como o Odin falou do, do caminho ali da... Caminho da fé. Da, aquele caminho católico, caminho da não fé. lembro o nome, que fugiu agora. Caminho da fé e tal, que desenvolve cidades pequenas. Então, assim, a, é, é meio utópico para a situação atual do Brasil a gente pensar nisso, mas a gente tem que correr atrás sempre, pressionar para a gente ter projetos de cidades. E só fechando, a maior prova que dá para fazer isso, por quê? Aqui na Chapada Diamantina eles montaram um consórcio, é uma coisa muito diferente, que eu não vi em nenhum lugar do Brasil, chama Consórcio da Chapada, que são 30 municípios que deram as mãos, e, e prefeitos de ideologias diferentes, partidos diferentes, que para o Brasil são partidos inimigos, para a Chapada eles deram a mão, as mãos, para trazer desenvolvimento econômico para a Chapada de Amantina, entendeu? Então, daria para fazer isso, dá para fazer isso, basta só vontade vontade política de fazer, né, de bancar um projeto de cidade desse tipo. Aline, então, para fechar? Bom, eu endosso isso que o Anderson falou, uh, e acho que junto também tem que ter uh, a sociedade civil mostrando que está uh, tendo uso, entendeu? porque a gente às vezes precisa é, deixar claro para o poder público que é uma demanda, que existe uma demanda, né? que as pessoas querem fazer essas rotas. Então, essa semana eu li uma, uma matéria falando de Ibiúna, que Ibiúna vai ter é, roteiros de, de cicloturismo, e, e aí englobam partes que vão até a cidade de Sorocaba, que foi onde eu cresci. né? E, e eu fico muito feliz de ver isso né, acontecendo em cidades que antes... Há 10, 15 anos atrás, a gente não imaginava que as pessoas queriam é, é, frequentar essa região para ter esse olhar. Mas aí, é, quando eu falo a sociedade civil, fica tudo muito nas costas de quem está envolvido já com organizações como a ciclocidade ou como outras entidades que, que são é, das pessoas que levantam bandeiras do ciclativismo. Mas é importante que a gente entenda que todo ciclista e todo ciclo viajante, todo ciclo turista, ele é por si só um ativista, né? ele está ali numa causa é, que é muito importante, ele está ali porque ele acredita no poder da bicicleta e nesse poder da transformação. Então, é, se a, a, a, a cidade, né, se o poder público só instalar é, rotas de cicloturismo, e não tiver quem frequente isso, não vai adiantar nada. E se só os ciclistas e cicloturistas ficarem ali tentando fazer, sem chegar e falar assim, olha, a gente quer passar, a gente vai passar, a gente está levantando a nossa bandeira, também não vai acontecer. É preciso ter a união desses dois campos é, para que a gente possa dar andamento e melhorar realmente e implementar mais rotas de cicloturismo no Brasil. Bom, a conversa está boa, né? Mas esse quarto ciclo debate está chegando no final. A gente agradece mais uma vez aos nossos panelistas que trouxeram suas experiências, fizeram a gente refletir, conhecer coisas novas. Como diz meu tio, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, né? A gente agradece quem proporcionou esse encontro, que é a Ciclocidade, a embaixadora da Dinamarca, e também você que esteve aqui com a gente todo esse tempo nessa conversa a gente volta no final de outubro para discutir outro tema muito interessante, o ciclismo na terceira idade. Opa, eu estou nessa, hein? <risos> Até mais e boa semana!